Será que a perda de habilidades é oriunda de estímulos inadequados ou poucos estímulos? A gente não sabe, Cássia, se... É, talvez das duas coisas, tá? Tem uma parte que é da criança, porque quando a criança tem autismo, ela blinda aprendizagem, ela blinda aprender coisas novas, porque ela tem dificuldade de flexibilidade mental. Flexibilidade mental é quebra... Nas rotinas, as crianças têm um script mental delas pré-estabelecidos e elas querem fazer sempre daquele mesmo jeito. Então, quando você vem com uma dessas coisas super legais para ela fazer, a criança se incomoda. E aí, do mesmo jeito que você, a hora que estava tentando mandar um e-mail, você fecha e desiste, fica extremamente irritada. Então, pode ser por... Consequências do próprio autismo que blinda a aprendizagem pode ser pelos níveis de gravidade e muito é por poucos ou por inadequação da aplicação de estímulos. Nossa, mas meu filho faz 60 mil horas de terapia por semana. Beleza, vamos mostrar aqui como que uma terapeuta geralmente faz e é como... Eu sei porque eu senti na pele essa emoção. Então, eu vou atuar aqui como eu mesma já fiz um dia. E tudo que eu mudei a partir, da, a partir do meu conhecimento aqui com o modelo dele. Então, eu vou dar um desafio aqui para o Rodrigo, Rodrigo para me ajudar. O desafio é o seguinte, ó. A gente tem aqui algumas peças, algumas peças que tem letras. E aí, o Rodrigo tem que parear. É uma atividade que eu sei que ele é capaz de fazer, ele... Já conhece as letras iniciais dos objetos e ele pode fazer essas associações. Você tem aqui mais ou menos 15 peças e eu vou te dar um minuto para terminar. Então o Rodrigo está amarradão nesse brinquedo, ele adora esse brinquedo, ele pegou esse brinquedo. Ele está em paz, no canto dele, fazendo o rolê dele ali e eu chego na casa dele, ou ele entra no meu consultório calma, falei que já podia começar, e ah, ele tá lá fazendo o rolê dele, ele tem um objetivo com aquilo, ele tem uma, uma meta, as crianças, mesmo que a gente não compreenda, estão pensando em alguma coisa, elas estão fazendo aquilo para chegar em algum lugar, elas têm um objetivo com aquilo, e aí a gente chega... E a gente acha que tá sendo super legal com a criança. Que tá trabalhando com a motivação da criança. Então eu chego lá, oh, você tem um minuto para fazer essa atividade aqui. E depois então você tem esse objetivo, tá? A gente não sabe o que é um objetivo intrínseco do que tá uma criança fazendo, então é, você pode começar. E aí eu sou a terapeuta, tá? Então eu vou lá e eu chego aqui. Ua! Olha essa bola verde. Eu sei que você adora. Olha para tia. Oi Rodrigo. Oi Rodrigo. Tudo bem? A tia chegou. Vamos cantar uma música. A tia chegou. Olê, olê, olá. A tia chegou, Rodrigo. Aqui, ó. Olha, olha essa bola verde. Ela pinga. Ela pinga. Ela é super legal. Oi, oi, oi, oi, oi. Olha o comportamento inadequado. Vou bloquear sua mão. Não pode. Não pode jogar. Pega. Vai lá pegar. E aí, a criança continua ali. Tá bem. Me acalmei. O sapo! E aí, eu mexo nos brinquedos dele. E... Minha vez. Eu também. Eu também. Eu tam... A foca! Eu vou levar a foca pra andar de elefante! O leão! É mais ou menos assim, né? Então, mais ou menos para Eu quero muito saber quem se identifica. Quem acha que é uma terapeuta super legal, porque chega toda feliz. Cheia de ideias, mostrando brinquedos, achando que a criança vai ficar feliz com os brinquedos que você trouxe. Tentando entuchar as suas ideias nas da criança. Pô, mas eu tentei brincar com ele do que ele gostava. Sim, só que a minha ideia era outra para aquele material. Ele estava tentando fazer alguma coisa que eu não entendi. E a criança já tem dificuldade. Por quê? porque geralmente o ambiente social é chato para ele, porque a necessidade social que uma criança tem, é, com autismo tem, é diferente da necessidade social de uma criança com desenvolvimento típico. E a gente tenta brincar como a gente brincaria com uma criança com desenvolvimento típico, que também seria um porre. Eu quero muito saber a reação das pessoas e se alguém se identifica, se é mais ou menos assim que a gente faz no consultório. Vocês fazem assim em casa? Vocês fazem assim no consultório? Vocês acham que estão sendo super legais? Eu quero compartilhar uma lembrança e não tem a ver com espátula azul. Uhum. Mas eu me lembro uma vez que eu ouvi tu fazer, falar toda essa explicação no Autismo Conference E uhum. explicar isso bem para a terapeuta uhum. E a terapeuta, eu não me lembro se era uma mãe ou uma terapeuta Já foi lá para o quem sabe fazer uhum. ao vivo uhum. E a primeira coisa que ela fez, ela disse assim Oi, tudo bem? Qual é o teu nome? Porque isso é tão automatizado para a maioria das pessoas, que a pessoa nem reconhece isso como uma demanda. Exatamente. Então, o primeiro item muito sério muito importante, baseado aí no aprendizado do modelo Denver de intervenção precoce, é não dar demanda para a criança enquanto você não conseguir a conexão com ela. Claro que nós vamos dar demanda, mas a nossa demanda, é o nosso programa comportamental. São os nossos objetivos que foram feitos a partir do checklist, a partir dos buracos, a partir dos atrasos que a criança mostrou na avaliação. Se a gente chega e já nem consegue essa conexão, se o social é aversivo para essa criança... Não adianta você tentar colocar os programas comportamentais. Porque ela vai se desregular. Então, o primeiro passo é... Motivação e seguir liderança da criança. Lembra do mantra? O que, que significa isso? Então, vamos tentar de novo? Vamos fazer de uma outra maneira? Vamos fazer de uma maneira baseada no modelo Denver? Então, volta aqui com os seus bloqueios. Depois eu quero que vocês uh, coloquem todas as ações que o Rodrigo mostrou de sinais que a interação não estava legal para ele. Se vocês pararem para observar, e vocês vão ter uma semana para assistir de novo essa aula, se vocês pararem para analisar, Rodrigo virou, o corpinho de costas, quantas vezes vocês não chegam perto de uma criança e a criança vê que você está chegando e já defende os brinquedos? Por quê? Porque tá aversivo para ela esse contato. Porque tá bom? Não, porque tá ruim, porque é ruim, não tá legal. Então, se a criança demonstra sinais de virar o corpo, de proteger os brinquedos, de se afastar de você, de fugir, de sair de perto. De uh, uh, segurar brinquedos, são sinais de que não tá legal. De bloquear a mãozinha, de empurrar, de gritar ou de jogar, é porque não tá legal. E aí, o que, que a gente acaba fazendo? Querendo técnicas de correção de comportamento. Então, o que eu recebo muito é... Como que eu faço para corrigir comportamento, manejo de comportamentos inadequados? Como é que eu faço para o meu filho melhorar comportamentos de birra, de agressividade? Então, a gente trabalha primeiro com prevenção desses comportamentos. Porque até os cinco anos, a criança é pequenininha. O tapa dói pouco, o empurrão não, não faz a gente ter um risco de vida. A fuga, a gente pode redirecionar. Depois disso, se ela passou anos fazendo isso e usando esse repertório de uma forma funcional, hum, para a gente tirar, é muito difícil. E o que precisa ficar mais importante para vocês? Manejo de comportamentos inadequados. Claro que a gente precisa fazer de vez em quando extinção de comportamentos inadequados, mas a maioria, como vocês viram aqui, aconteceram por causa da minha atuação porque eu não fiz de forma adequada, porque eu fiz de um jeito que foi over para ele, que foi aversivo para ele. Então, a criança acaba fazendo comportamentos inadequados e eu ainda quero botar uma extinção, botar uma correção por causa de uma coisa que eu gerei. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é muito sério. Então, claro que de vez em quando, a gente precisa fazer manejo de comportamentos inadequados, mas aqui nós vamos trabalhar com a prevenção. E a prevenção é, antes de mais nada, o passo número um, fazer vínculo com essa criança. É, cuida... Isso tudo, eu estou falando, mas tudo que eu estou falando é, também é baseado em um modelo que eu desenvolvi. Isso tá? vocês não vão encontrar assim, e essa parte principalmente no modelo Denver. Mas, então o modelo Denver diz que a gente tem que fazer avaliação e tem que usar... Três etapas para uh, se aproximar da criança, para que a criança aceite a nossa participação. Então, como que a gente faz? A gente cuida para limpar o ambiente, não deixar muita bagunça em volta, um ambiente limpo, sem eletrônicos, porque a concorrência é desleal. A gente chega... Respeitando o nível de ativação dessa criança. Ela tá calma, eu não chego gritando e plantando bananeira e empolgadona. Eu chego no nível de ativação dela um pouquinho mais. Um pouquinho mais ativa. Se ela estiver hiperativa, eu chego no mesmo nível um pouquinho menos. Sempre um pouquinho para baixo ou para cima, mais perto do nível médio adequado. Então, como que funciona? A gente vai limpar o ambiente, tirar concorrência, tirar eletrônicos. A gente vai seguir a liderança e a motivação dessa criança. Então eu vou respeitar o quanto ela tolera de proximidade. Eu vou me posicionar na frente da criança. De um jeito que ela não fuja de mim. E eu vou fazer comentários... Sobre o que ela está fazendo Uau. Comentários com poucas palavras Com uma criança não verbal A gente faz comentários com uma palavrinha Criança verbal que já fala uma palavrinha Pode fazer comentários com duas palavrinhas Crianças verbais de duas palavrinhas Pode falar com três Por que isso? Se eu falo para ele Olá! Tia Maíra chegou! Olha o brinquedo que eu trouxe Quais dessas palavras significa olá, por exemplo? Criança que tem dificuldade de atenção compartilhada, de atenção dividida, que não acompanha todo esse número de palavras. O que, que é atenção dividida? É quando eu preciso prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma criança autista, a gente sabe que quando está brincando, pode cair a parede aqui, ó. Se ela está interessada em alguma coisa, pode alguma coisa acontecer do lado que ela não sai do foco dela. Ok? Tem hiperfoco e também dificuldade de, de dividir a atenção entre dois estímulos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu falar 10 palavras, eu estou exigindo demais de uma atenção que ela não tem condições ainda de corresponder. A gente explica isso muito lá no curso de atenção com a Ju, que é especialista. Nessa área, quem fez sabe do que eu tô falando. E quem tá no curso de Neurociências também. Eu, eu fiz uma aula só sobre os tipos de atenção. Atenção é muito importante para a gente conseguir desenvolver numa criança. Então, eu me aproximo com cuidado, posicionamento frontal. Faço imitações do que ele está fazendo. Isso é seguir a liderança e a motivação da criança. Vou se posicionar. Isso é seguir a liderança e a motivação. Eu não vou empuxar uma ideia minha. Eu não vou pegar a bolinha e tentar mostrar que brinquedo legal que eu trouxe. Eu vou respeitar a ideia dele e a motivação dele, que é com este brinquedo. Um brinquedo que tem como objetivo unir as imagens com as letras. Mas que ele está usando de outra maneira. Deixa eu tentar entender de que maneira ele está usando. Hum, ele está usando para fazer montagem, para fazer casinhas, pra, usando de uma outra maneira essas peças, como se fossem peças de madeira que não... Peças de madeira que não... Como se não existissem essa, essas tarefinhas aqui na peça de madeira. Então, tá tudo bem. Eu chego perto dele e digo... Uau! Ou não mato pés. Muitas eu não mato pés. Casinha! Casa! Uh, uh, uh. Criança adora quando a gente faz isso. Acontece exatamente o que ele fez. A tendência é que a criança, na hora, olhe pra gente. E às vezes ela até se espanta. Ué, você não vai falar que tá errado? Você não vai tentar me dar uma ideia sua? Você não vai tentar tirar de mim? Não! Eu não vou mexer no seu. Porque eu sei que esse material... Tem um objetivo, então eu não vou pegar as peças dele, eu vou pegar outras peças de um brinquedo semelhante ou de outro brinquedo, se eu não tenho um igual. E vou fazer igual. <risos> uh! Casa! Casinha. E. Vou usar onomatopeias. Vou fazer sons engraçados e como eu estou posicionada frontal, as chances dessa criança olhar para mim são enormes, não vou mexer no dele, não vou intervir, eu vou me aproximar com respeito e cuidado e fazer igual, imitação, onomatopeias e sons engraçados.